E aí, pessoal, tudo certinho? Aqui quem fala é a Vitória Oliveira. Eu faço parte do time de Matemática do Descomplica e o Quer Que Desenhe de hoje é sobre como calcular porcentagem. Sim, a porcentagem está presente em várias questões de exatas e hoje você vai aprender de uma vez por todas a calcular uma porcentagem de um valor e não quebrar mais a cabeça com isso, certo? Deixamos o mapa mental do vídeo completo para download aqui no link da descrição, beleza? Vamos lá! Antes de tudo, vamos recordar o que é uma porcentagem. A porcentagem é uma razão de denominador igual a 100. E por conta disso, podemos representá-la de três formas. Com o símbolo de porcentagem, como uma fração ou como um número decimal. Observe esse exemplo. Aqui temos 15% sendo representado com o símbolo. Se pusermos uma fração com o 100 baixo, teremos a segunda representação. E, efetuando essa divisão, teremos a terceira. Agora que já recordamos, vamos ver como calcular essa porcentagem, afinal. Toda vez que tivermos x por cento de y, esse d simboliza uma multiplicação. Então, para calcular x por cento de um valor, basta multiplicarmos a porcentagem pelo valor. Lembram do exemplo dos 15%, certo? Então, vamos agora calcular 15% de 60. Para encontrar o resultado, vamos multiplicar 15% por 60. Você escolhe se prefere calcular com a fração ou com o decimal. Efetuando a multiplicação, vemos que o resultado é 9. Então, 15% de 60 é igual a 9. Tá, Vick mas e se eu esquecer disso? Tem outra forma de calcular? Sim, podemos também calcular uma porcentagem através da nossa queridinha regra de 3. Isso mesmo, ela está sempre nos salvando e veio nos salvar mais uma vez. Tudo o que precisamos fazer é dizer que o valor total está para 100%, assim como o resultado está para a porcentagem que queremos. Vejam no mesmo exemplo que usamos anteriormente. 60 está para 100%, assim como x está para 15%. Multiplicando cruzado, encontraremos x igual a 9%. Mais uma vez, vimos que 15% de 60 é igual a 9. Agora, vamos falar de vestibular. As aplicações mais comuns de porcentagem nos vestibulares são com aumentos e descontos. E eu trouxe aqui uma dica infalível para você calcular esses carinhas. O aumento de X% em cima de um valor inicial é esse valor mais essa porcentagem, certo? Então, para calcularmos um aumento, tudo o que devemos fazer é multiplicar o valor inicial por 1, mais x%. Já o desconto se baseia em tirar essa porcentagem do valor inicial. Então, para calcularmos um desconto, devemos multiplicar o valor inicial por 1, menos x%. O segredo para facilitar essas contas é usar a porcentagem em sua forma decimal. Vejam nesses exemplos. Se queremos um aumento de 15% em 60, vamos multiplicar 60 por 1 mais 15%, ou seja, por 1,15. E assim veremos que o valor com aumento é 69. Por outro lado, se queremos um desconto de 15% em 60, vamos multiplicar 60 por 1 menos 15%, ou seja, por 0,85. E assim teremos que o valor com desconto é 51%. E aí, entendeu tudinho? Quer ver mais mapas mentais de matemática por aqui? Então não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. O conteúdo completo, com planejamento personalizado, aulas ao vivo e muito mais está no Descomplica. Antes de ir, olha aqui na descrição o link com desconto. Ah, e não esquece de baixar o mapa mental completo, o link também está na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.